Ei, Colosso aqui para mais um vídeo de Skyrim e hoje para trazer um mod muito interessante que eu vi no canal do Ierak, queria agradecer ele primeiramente aí por me apresentar esse mod incrível e vamos direto ao vídeo que hoje eu vou trazer um mod que altera as características raciais de cada personagem, então sem mais delongas se inscreve no canal e se gostar do conteúdo deixa aquele like, bora pro vídeo. Bom pessoal, o mod em questão é o Racial Body Morphs, é um mod que está disponível tanto para os PCs e também para os consoles, ele está disponível no Xbox e pelo que eu vi na comunidade ele também está disponível para o Playstation. Basicamente o que ele vai alterar pessoal? Ele altera tanto a força do seu personagem em relação à estética, também a altura de personagem de acordo com cada raça que você escolher. Como vocês viram aí na abertura do vídeo, eu peguei o exemplo de um Orc que costuma ser a classe mais alta e mais parruda, mais forte do jogo. A diferença é simplesmente incrível perto de outros personagens de outras raças. Então a gente poder curtir um pouquinho desse mod, eu vou fazer aqui um experimento ao lado de um NPC. E vou selecionar várias raças aqui para vocês verem a diferença de um para o outro. Como a gente já viu aí, os orques costumam ser personagens bem altos. E agora vamos ver o High Elf, como que ele se comporta perto de outra raça. O High Elf, como o próprio nome da raça já diz, são elfos com tamanhos bem superiores às demais raças. E costumam ter um físico menos avantajado do que as raças como nórdicos e orques. Os Kaijit, por sua vez, pessoal, vão ser uma raça bem ágil, então a sua altura é bem menor do que as demais e normalmente os seus corpos são mais magrelos que as demais raças do jogo. Os nórdicos, pessoal, por sua vez, vão apresentar um físico bem avantajado, apesar de não ter uma altura tão significativa como os orques ou high elves. De toda forma, é uma raça extremamente forte e imponente quando comparada a raças de físico inferior. A raça dos Dark Elves, por sua vez, é uma raça menor e um pouco mais magra, se comparada com Orcs, Nórdicos. Apesar de não ter uma altura muito grande, seu físico também não é um dos piores. Uma característica interessante para os Elfos Negros é que normalmente eles possuem uma cintura um pouco mais fina se comparada às demais raças. Pernas mais longas e possuem uma aparência mais graciosa de forma geral. Os Redguards, por sua vez, possuem uma cintura mais afinada, mais ombros largos, braços compridos e pernas compridas. A sua altura não é das maiores também, elas se comparam normalmente com Argonianos, elfos negros, mas não chegam a ser baixos como elfos da floresta. Eles possuem um físico bastante atlético e bem resistente. Os Argonianos eles não vão ser muito altos, mas eles são mais magros e compridos. Assim como os Kaijites também possuem muita destreza, com pernas longas, braços longos, mas ao mesmo tempo possuem ombros mais curtos. É uma raça que vai se destacar muito pela sua agilidade e não pela sua força bruta. Os Elfos da Floresta são normalmente a raça com menor estatura se comparada às demais. Eles são extremamente graciosos, seus rostos finos, delicados e normalmente mais belos do que as demais raças deixam claro os traços dessa raça. Assim como os Arganianos e os kajit, os Elfos da Floresta se destacam pela sua destreza e não pela sua força física. Os Britons também não são uma raça de seres muito altos, assim como os Elfos Negros, Argonianos e os Kaijites. Eles normalmente vão parecer com nobreza, rostos mais delicados, apesar de não ter um físico tão fraco quanto os Elfos da Floresta. Os Britons, eles seriam um meio termo entre um Nórdico e um Elfo da Floresta. Agora, pessoal, vou deixar passando na tela alguns exemplos de mulheres das raças que falamos anteriormente aqui no vídeo. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não deixem de comentar, apoiar o trabalho que é feito aqui no canal pelo nosso Pix ou pelo nosso Apoia-se. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, pessoal.